High Dynamic Range Photos e uma coisa bem bacana sobre isso para quem não, não sabe o que, que são fotos HDR é o seguinte deixa eu pegar uns exemplos aqui ah, HDR significa fotos de alta faixa dinâmica tá? É, Para quem está menos familiarizado com o assunto, a faixa dinâmica é a diferença de luz entre as áreas mais claras e as áreas mais escuras da foto. Tá? Então, nem sempre a gente consegue ter a mesma iluminação em toda a foto, então a gente faz mais de uma exposição nessa foto, né? pode ser duas, três, quantas você quiser. Com, com ajustes diferentes, ajustes, ajustes que vão privilegiar as regiões claras ou ajustes que vão privilegiar as regiões mais escuras da foto, tá? dessa forma você consegue aumentar a, a quantidade de informação que você tem na, na sua foto, aqui é um bom exemplo de foto HDR, tá? onde as regiões escuras não são tão escuras porque Existem mais de uma captura aqui as regiões claras também não são tão claras porque existe mais de uma captura aqui, tá? Essas, cap essas múltiplas capturas têm a intenção de de pegar mais informação de, de luz naquela região da foto. Tá? E nem sempre a gente consegue tratar a, uma imagem HDR de forma simples, de forma fácil, né? O, o Lightroom faz isso de, de relativamente fácil, o Photoshop também faz isso de relativamente fácil, mas nenhum deles faz isso tão bem quanto o quanto a Aurora HDR da Skyloom, que é esse cara aqui. É Skyloom, é exatamente. a mesma Skyloom que que faz o luminar, tá? Que faz o luminar 2018, que é um software que eu já venho falando há algum tempo. Software bem, bem, bem maneiro, tá? E com isso, a, a versão nova do, do Aurora o Aurora HDR 2019 que, na verdade, ainda está em pré-lançamento, tá? Então, você vai aí na, na descrição, clica no link aí da descrição, pega esse link e usa o, o desconto de 10 dólares do pré-lançamento, tá? Esse é um software que vai ser lançado só a partir do próximo dia 4, aí, dia 4 de outubro, tá? A partir do próximo dia 4, vai custar. 99 dólares americanos. Até o dia 4 você vai pagar só 99 dólares americanos e é uma ótima aquisição para quem gosta de editar as fotos. Para quem gosta de tratar as fotos da maneira mais bacana possível, tá? Ele funciona tanto para Windows quanto para Macintosh quanto para Apple. Tá, também existem versões de. de plugin para o próprio Lightroom, para o Luminar tá? e para o Photoshop, é um ótimo software, o Aurora HDR 2019, tá? comparando ele, a versão 2019 que está em pré-lançamento pré agora, com as versões mais antigas, tá? ele teve uma grande reformulação, tá? vamos, vamos abrir ele aqui, tá? eu já tenho a felicidade de ter conseguido junto a a Skylon ter conseguido uma cópia prévia do do Aurora 2019. Aqui vocês já estão vendo a própria interface do programa e algumas novidades existem aqui nessa versão mais nova, a versão 2019, tá? Ele tem um novo mecanismo de manipulação hoje, um mecanismo de manipulação que chama Quantum HDR Engine, tá? Que é um, um jeito novo de combinar mais de uma foto para fazer sua imagem HDR. A versão 2019, ela também suporta uh, LUTs, tá? Você pode editar suas imagens com, com usando os lookup tables, usando as, os LUTs, tá? Que é os mesmos LUTs que a gente usa pra, pra editar vídeo, para fazer color, color grading em vídeo, tá? Vamos hum. achar uma, uma foto maneira aqui, A gente abrir no Aurora HDR 2019. Aqui, HDR, tá? As fotos HDR Você pode tratá-las de mais, mais de uma forma Diferente, tá? você pode tratar uma única Foto como se fosse uma foto HDR tá? é, é algo Que funciona bem, ou você pode tratar Múltiplas exposições, múltiplas fotos Do mesmo lugar em HDR tá? E Cada um vai ter um resultado Diferente, obviamente tá? Então vamos, vamos voltar lá no, no Aurora Aurora Vamos, primeiro vamos abrir uma, uma foto única, né? Vamos pegar uma, uma única exposição e mostrar pra vocês. Né? A interface dele aqui é muito parecida com a do Luminar, então quem já viu eu falando do Luminar já sabe mais ou menos o que esperar do, do Aurora. Né? Quando você abre ah, qualquer imagem, seja uma exposição ou múltiplas exposições, você vai cair aqui nessa região aqui. Se você for abrir múltiplas exposições, escolha todas as exposições que você vai abrir e já manda abrir os múltiplos arquivos aqui. Tá? Ah, aqui você consegue escolher para retirar aberração cromática, alguns defeitinhos, tira quando você tem múltiplas exposições você vai ter o ghosting também para retirar os fantasmas da foto, você vai poder alinhar todas as fotos se você estiver trabalhando com múltiplas exposições, escolheu a foto que você quer, cria, clica ali em criar HDR e segue a vida. Tá? Ele é muito, muito, muito parecido com o Luminar, tá? então quem já viu os vídeos anteriores do canal sabe mais ou menos como funciona o Luminar uh, e, e a interface do programa que é bem bem bem parecida com a interface do Luminar okay? pronto aí temos a nossa imagem aberta tá que ele ainda tá processando um pouco diferente do Luminar a gente não tem nenhuma sessão de para adicionar nenhum filtro tá? a gente vai trabalhar só com os filtros que o próprio programa já entrega pra gente aqui e o mais interessante é que assim que você abre a imagem no aurora hdr 2019 ela já vai ter alguma edição preparada aí porque ele já criou um pouquinho o hdr tá uh, obviamente você pode manipular tudo isso aqui né por exemplo no painel HDR Basics aqui você pode manipular a exposição deixar mais claro ou um pouco mais escuro você pode manipular essa região aqui os Tones, tá que, que é um contraste de cor bem inteligente ele trabalhar uma forma bem maneira as luzes os destaques Highlights shadows tudo igual a um painel básico de, de edição de uma uma foto, tá? A temperatura e por aí vai. Né? Ele tem algumas outras coisas muito mais interessantes para a imagem HDR, por exemplo, HDR de nós ou HDR Enhance aqui é, é, é como se fosse um, um, um filtro smart, um filtro inteligente de certa forma até uma sei lá inteligência artificial para do programa aqui para para melhorar a tua foto tanto na parte de microestruturas quanto na parte de estruturas aqui. Tá? óbvio que qualquer ajuste que a gente fizer que, que, que ultrapassar um certo limite ali você vai ter um, um, um efeito muito pode até se dizer um efeito grotesco na sua foto tá então sempre trabalhe com esses ajustes com, com um pouco de parcimônia tá que a gente tem um histórico da imagem tá você pode voltar a, a um determinado ponto pode avançar a algum determinado ponto tá é uma coisa bem interessante Uh, o Aurora agora ele conta com, com uma região aqui embaixo que se chama looks tá uh, também pode ser chamado de preset mas hoje a gente eles passaram a chamar isso de looks né qual look vai ter sua foto Pode baixar esses looks, se você já usa o, o, o Aurora há algum tempo Você vai ter outros looks que você já vinha usando Você pode colocá-los aqui também Você pode importá-los para cá e usar esses looks anteriores tá? Tal qual no Luminar você pode controlar a quantidade desse look Que você quer usar ou não na sua foto Muito parecido com o Luminar você também pode trabalhar com múltiplas exposições. Vamos mostrar aqui como é que você trabalha um pouquinho com múltiplas exposições. Vamos pegar essas fotos aqui: ó. uma super exposta, uma exposição normal e uma sub exposta. Tá? Três fotos vão se juntar para fazer uma única foto no, no Aurora HDR 2019. Tá? Clica aqui em alinhar as coisas remover fantasmas, remover aberração cromática e criar HDR, tá? o HDR ele normalmente ele fica bem melhor quando a gente trabalha com, com essa técnica de mais de uma foto, tá, uma técnica que se chama Bracketing, tá, você vai tirar várias fotos do mesmo lugar com exposições diferentes e depois vai juntar elas na próxima produção, tá? bom, isso aí, a imagem carregou agora, tá? o programa já fez a toda mágica dele ali tá? isso aqui que ele trouxe como ideia inicial, você vê que a imagem ganha, ganha, ganha um pouco mais de vida, ganha um pouco mais de detalhes né? quando a gente trabalha com o HDR tá? isso tudo obviamente a gente pode continuar a editar aqui né? se a gente fizesse a imagem um pouquinho mais saturada é aqui tocha mais saturação se a gente quiser mais contraste entre as cores, vem aqui, Color, Contrast e manda bala, tá? Uma das coisas bem maneiras que a gente tem aqui no Aurora HDR são alguns filtros aqui, tá? Uh, filtros que não são tão óbvios assim, por exemplo, esse filtro aqui, o filtro de transformação, ele é interessante pra gente manipular um pouco a... a perspectiva da foto, tá? Às vezes você não tira a foto no ângulo mais perfeito possível que você gostaria, então você pode manipular um pouquinho a perspectiva da, da tua foto e deixar a coisa um pouco mais harmoniosa, deixar a composição um pouco mais bacana. Eu vou fazer isso nesse caso aqui. Tá? Outras coisas você pode fazer aqui também é essa outra ferramenta aqui, a ferramenta já foi explicada lá no luminar. E essa aí é a ferramenta de crop. Você pode redimensionar a sua imagem para criar uma composição mais bacana ou, ou simplesmente retirar alguma coisa da imagem que você não gostaria de usar. Mas a ferramenta de crop é igualzinha à ferramenta do Luminar. Clicou em done, aqui já foi. Uma das coisas mais bacanas sobre o Aurora HDR é, são, são os looks aqui, tá certo tem uma infinidade de looks que você pode escolher looks específicos para arqu arquitetura, looks específicos de fotógrafos mais famosos. o Trey é um ótimo fotógrafo de HDR, Sérgio Ramelli também, o francês malucão. Ah, então a gente tem um monte de, de, de, de opções para criar imagens bonitas, tá? Ah, tal qual no Luminar, você pode trabalhar com layers, tá? Você pode criar um, um, um layer onde você vai sobrepor ajustes, onde você vai sobrepor imagens também, tá? Então, cê... opções para para criar uma, uma um ajuste bacana no Aurora não faltam, tá? Uh... Por exemplo, a gente pode escolher esse ajuste aqui por algum motivo específico né digamos que a gente goste da iluminação aqui no carro desse ajuste aqui mas não goste dela ali no fundo tá então a gente cria um, um um novo uma nova camada aqui um novo layer e coloca esse ajuste novo aqui nessa nova camada e aí o que você vai ver vai ser sempre a camada de cima com todos os ajustes né mas digamos que que a gente goste só desse ajuste na região do carro e não no restante da foto, então a gente pode vir aqui criar uma máscara ah, e mascarar toda a região onde a gente não quer que o ajuste dessa primeira camada aqui apareça, né? ah, vou pegar aqui um, um brush, vamos fazer isso aqui bem, bem rapidinho, ah, a gente quer esse ajuste só no carro aqui, a ah, pinta aqui, rapidinho e o carro vai ficar com esse ajuste, o restante não ah, vamos ver nossa camada aqui e aí se você não tem um computador muito rápido você vai sofrer uma vez que está tudo pintado aí né, o que, que a gente vai ter aqui, a gente tem dois ajustes de cores diferentes com camadas diferentes né? dá pra ver a máscara aqui tudo que tiver em branco na máscara está sendo afetado pelos ajustes dessa camada o que estiver em preto não está sendo afetado então toda essa região mais escura aqui uh, todos os efeitos nessa região mais escura aqui que não é o carro são, estão vindo aqui dessa primeira camada dos ajustes que eu fiz nessa primeira camada e tudo que, que é o carro aqui estão nessa segunda camada aqui nesses segundos ajustes aqui ah, então o Aurora HDR é muito maneiro para quem vai trabalhar com, com fotos de alta faixa dinâmica. Só para vocês terem uma ideia, a foto era assim no começo, quando a gente começou a editar, agora alguns minutinhos atrás. E alguns cliques depois, bum, a foto tá assim. Tá? Coisa super simples, super rápida de se fazer e você ainda pode ajustar aqui, eu acho que, que esse ajuste no carro ele tá muito forte, você pode vir aqui na opacidade desse ajuste e diminuir ele um pouquinho, tá? deixar ele ajuste um pouquinho mais fraco, vamos deixar em 55%, que eu acredito que vai ser o justo para essa foto, isso aí, maneiro, agora ficou bem maneiro, então... Essa foto lá antes depois antes e depois tá só usando o aurora hdr 2019 então lembrando se você quiser comprar o Aurora hdr 2019 na pré promoção no pré-lançamento tá só ir na descrição tem um link pro, pro site de pré-lançamento do aurora tá se você quiser usar, comprar o Luminar também, você pode usar o meu código pessoal de desconto que também está na descrição, tá? E você vai ter um desconto de 10 dólares no, no Luminar 2018. É isso aí, Aurora HDR 2019, pré-lançamento. Até a próxima!